Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank Guard Today e sim, hoje é o grande dia para você ter propósito. Ter um trabalho com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. E sabe quando começa aquele assunto de avaliação anual, de assessments, de metas por desempenho e você escuta aquela famosa pergunta, onde você quer chegar? Qual o seu plano de carreira? E aí você para. E se pergunta, como assim? Onde eu quero chegar? Plano de carreira? E se você não tem a menor ideia do que responder e já se pegou nessa situação, esse vídeo é para você. E antes de mais nada, eu quero te dizer, cuidado! Quando você não sabe onde quer chegar, e não tem a sua visão de futuro, você pode ter certeza que existe alguém que está tomando essa decisão no seu lugar. Quando você não assume o seu protagonismo, significa que inconscientemente você está delegando a sua responsabilidade, a escolha está na mão do outro. E quando você não faz escolhas conscientes, não tem clareza do seu plano, não espere resultados diferentes. A sorte ela não chega para quem não está pronto. Saber onde você quer chegar, eu chamo de visão de futuro. E eu acho que é importante você prestar atenção nesse assunto. E se você não olhar para o seu futuro porque se sente confortável onde você está, fique atento, porque tudo que te conforta está diminuindo a sua capacidade de produzir. A sua zona de conforto piora o seu desempenho. Nada, nada, gente, é fixo. Tudo está em constante mudança e tudo flui. A gente está sempre aprendendo e sim, a gente tem o dever e o direito de sempre buscar um novo passo pessoal e profissional. E viver apenas para suprir as suas necessidades básicas como comer, dormir, sobreviver, não será suficiente. Você precisa de autorrealização e propósito. E se eu te perguntar aonde você quer chegar daqui 5, 10 ou 20 anos? Você tem três escolhas. A primeira é a famosa deixa a vida me levar. A segunda você se esconde lá embaixo da mesa do escritório para que ninguém descubra que você está aí. E a terceira é você assumir o seu protagonismo e ser co-criador do seu futuro. E eu tenho certeza de que cada dia que passa o futuro acontece no hoje e no agora. E se você escolheu a opção 3 significa que você quer se responsabilizar pelo seu futuro. E aí eu vou dividir aqui com você cinco dicas para você poder montar a sua visão de futuro de uma forma autêntica, divertida e fácil. Eu vou te ensinar a fazer um Vision Board, que é uma das várias ferramentas que existem hoje para você projetar o seu futuro. Você pode ler mais detalhes sobre o que é esse vision board lá no nosso blog clicando no, no link que eu vou deixar aqui para você na descrição e agora mão na massa eu quero montar junto com você esse quadro a partir de agora o primeiro passo é que você tenha uma meta e saiba qual é o seu objetivo a sua meta precisa ser específica então eu vou citar aqui exemplos das minhas metas em seis meses a minha meta é finalizar alguns dos meus estudos de conhecimento, viajar para São Francisco para realizar o curso, a certificação do Search Inside Yourself. No mês de julho eu quero passar pelo menos uma semana de férias com as minhas filhas, nos meus negócios eu quero ter um aumento de 30% nas receitas dos meus projetos, eu quero conquistar pelo menos dois novos clientes a cada mês. Uau! quanto desafio. Enfim, eu tenho metas para todas as áreas da minha vida e eu acho que você também deveria fazer isso neste momento. Não importa se são todas ou talvez aquelas que você considere relevante. A segunda dica e o segundo passo é você enxergar com clareza os seus objetivos. E nesse momento é importante você usar a sua intuição e a sua imaginação. Então você pode fechar seus olhos e procurar realmente imaginar e visualizar todos os detalhes daquilo que você quer alcançar. Qual é a aparência? Qual é a sensação que você sente quando você atingir aquela meta? Que ambiente você vai estar? Como você vai visualizar aquele seu projeto? Então, você está falando de uma viagem ou de um, uma conquista profissional? Como são os seus cinco sentidos né? Uh, trabalhando e idealizando, imaginando essa situação? É muito importante você não só sonhar, mas também acreditar naquilo que nos move, né? acreditar no seu sonho. E exatamente essa é a terceira dica e o terceiro passo. Né? Você precisa acreditar na conclusão dos seus objetivos. E não adianta você fazer um quadro né, de visão, determinar a sua visão de futuro e estar tá sempre pensando. Ah, nunca vou chegar lá, isso é impossível. Pelo contrário, você precisa ter uma mentalidade de crescimento e pensar positivo. A quarta dica é exatamente a mão na massa, é você começar a fazer de uma forma inteligente o seu quadro. Você pode usar revistas, livros, citações, pra quê? Fotografias, porque você vai agora em ação, você vai montar, colar, recortar, desenhar, você vai tangibilizar tudo aquilo que você idealizou na sua mente, para que você possa enxergar aquilo que você realmente quer atingir. E o quinto passo e a última dica é você mergulhar né, e visualizar aquele quadro que você criou todos os dias. Então eu digo, coloca num lugar fácil, né? na sua geladeira, na, no seu escritório, no seu banheiro e dedique-se alguns minutos por dia para realmente acreditar, visualizar, entender aonde você quer chegar. Afinal, eu digo que a, a motivação vai ser quando você realmente conquistar aquilo que você determinou como meta. Então todos os dias, quando você olhar aonde você quer chegar, você tem uma motivação extra para batalhar pelos seus ideais, pelos seus sonhos, pelas suas metas. E o seu tempo é limitado? Não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se prenda pelo dogma, que é viver limitado aos resultados das ideias de outras pessoas. Não deixe o barulho externo da opinião dos outros sufocar sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Steve Jobs E a minha pergunta para você? Depois de criar o seu quadro, que tal você vir aqui e me dizer nos comentários como ele te ajudou na conclusão daquele objetivo que parecia inalcançável? E você quer ir além? Você pode desenvolver o seu vision board, mas você também pode entrar em ação a partir de agora e fazer o plano de 90 dias, onde você vai desenvolver os seus objetivos para os próximos 90 dias ou até mesmo desenvolver metas nas 8 áreas da sua vida, para que você tenha mais satisfação todos os dias com a ajuda dos nossos guias online. Quer saber mais? Clica aqui e entre em ação, porque de nada adianta só inspiração se você não colocar a mão na massa, tirar a ideia da cabeça e realmente Fazer tudo acontecer. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para mim e se inscreva no nosso canal. É super importante você estar aqui com a gente. E o que eu sempre digo, ser a melhor pessoa que você pode ser já é o primeiro passo.